Conforme prometido, estamos de volta com o nosso Bom Dia com Poesia, onde eu digo, não desista dos seus sonhos. Se a vida não facilita, enfrente a vida de frente, insista, esperneia, grita, que o mundo é de quem resiste. Porque a sorte só existe para quem na sorte acredita. Não há má sorte infinita, tudo tem o seu momento. Tem dias que são medonhos, outros de contentamento. Lembre-se: a vida é como uma escola e o avião só decola se estiver contrário ao vento. Tenha um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil.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 lhe enviar a nossa saudação poética, o nosso bom dia de poesia. Quando você colocar o seu pix, vai aparecer lá o nome Ezequiel é o F o F.O. Pois é, esse é o nome de batismo do seu amigo poeta, Oliver Brasil. Conto com sua ajuda, vamos espalhar poesia por aí. É a nossa missão, eu conto com a sua colaboração.